Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova e a gente vai falar hoje de brincadeira, mas brincadeira é bastante sério, é coisa bastante séria. <música> pra fazer um geral do que a gente vai falar, Basicamente, eu vou distinguir o que significa brincar, o que significa jogar. E aí, como consequência, a gente vai acabar falando muito pouco sobre videogame, mas é, para que, que serve, quem utiliza e por que, que eu disse que é, de fato, algo bastante sério. Não é só distração. Bom, é, brincadeira é uma característica... A gente associa muito à criança e, principalmente, à distração, como se fosse algo, é, por vezes, até inútil. Por isso, a gente brinca de dizer, né? ou seja, a gente zoa, a gente fala como se fosse algo mais leve, como se fosse algo menos importante do que algo que é sério, que é objetivo. A brincadeira, de uma maneira geral, está bastante associada à infância, porém, nós adultos todos brincamos também, só que as nossas brincadeiras elas são um pouco diferentes. O brincar de uma maneira geral, ele é bastante importante para a criança, e aí fica o meu recado para você que né, já é pai, já é mãe, já está pensando no brincar dos seus filhos, a importância do brincar é muito além do, e vai, ele é bem antes na verdade, da primeira vez em que ele precisa pegar num lápis, porque o brincar vai dar essas habilidades para ele necessárias para a vida toda, não só de curiosidade, né, não só de perseverança, não só de autonomia, de reconhecimento, seja de letras, seja de vogais, seja de outras pessoas, seja de sentimentos. É, tudo isso é possível construir através da própria brincadeira. A grande diferença de brincadeira para jogo, é que no jogo geralmente nós temos um conjunto de regras para que as crianças e os adultos possam saber por onde devem caminhar. Essas regras, elas estão ali para determinar o um objetivo que seja bastante claro dentro do jogo. Então, toda vez que um adulto ou uma criança decide jogar, sabe exatamente o que o que pode fazer para alcançar determinado objetivo. Então, o jogo sempre vai estar ligado ao desenvolvimento de uma habilidade, né? Por exemplo, um jogo de futebol, é, de basquete, normalmente vão estar ligados a, além da disposição atlética, porque você vai precisar correr e correr e caminhar é uma coisa necessária para a humanidade hoje, ah, você também vai poder desenvolver habilidades de, de sociabilidade, de competitividade, mas também de compreensão, é, de, de parceria né, com os seus colegas e de estratégia também. Ah, o videogame ele entra como uma consequência do jogo, só que ele perde essa característica de habilidades é, físicas necessárias para o ser humano. E por isso que é muito comum que videogames cheguem a gerar vícios, porque ele se desconecta da origem inicial né, do que era o jogar, do que era o brincar. Não disse com isso que você não deva é, usar o videogame ou jogar apenas com moderação, Certo? A gente tem vídeo aqui do canal, eu falei com o Pedro sobre a importância, né? Como a gente pode aprender também com os videogames, com o RPG, mas tudo é sempre muito moderado, tudo sempre muito bem pensado, de maneira consciente. Então, o recado que, na verdade, eu queria dar é que a gente entenda que a brincadeira e que o jogo, eles podem ser é, espaços onde tanto a criança, o adolescente, como o adulto, estão ali vivenciando é, situações que foram criadas e que estão fora da realidade, mas que eles podem... Treinar. Sabe um gato quando ele está brincando com outro gatinho e eles estão parecendo que estão brigando? Na verdade, ali eles estão simulando uma situação, eles não têm essa consciência, obviamente, mas eles estão simulando uma situação para, é, quando em uma situação real, poder é, saber como, como lidar. né? E, de novo, não é uma situação consciente, nós estamos falando dos animais. No caso das crianças e dos adultos, as crianças também fazem isso, né? elas simulam, elas fantasiam, elas gostam de brincar de faz de conta, porque elas estão simulando a realidade. Então, numa situação que tem pai e mãe, numa situação de escola, que ela sempre re replica os lugares onde ela vive, ela está ali Criando estruturas sociais é, imaginativas, lógico, porque ela está brincando de faz de conta, mas para que ela aprenda a lidar com os próprios sentimentos, para que ela aprenda a responder, a reconhecer esses sentimentos, a lidar com outras pessoas. E aí, quando ela vai para a vida real, fica mais fácil dela gerenciar tudo isso. Né? Então, por isso que a gente fala que criança tem que brincar, né? criança não tem que estar tá fazendo atividade só no papel, não tem que estar tá só riscando, ela tem que de fato. Explorar, ela tem que manipular até para que ela também possa desenvolver a própria coordenação. E no caso dos jogos, os jogos acabam, tanto para criança como para adulto, os jogos acabam é, servindo também para Simular essa realidade. É óbvio, não é a realidade, mas é um espaço para a gente aproveitar para simular uma realidade que ainda não existe. Porque tem um conjunto de regras, muitas vezes tem uma estrutura social inteira naquele jogo, dependendo da complexidade do jogo, que o ser humano vai poder utilizar para a sua vida real. Né? Então, Obviamente que no caso dos seres humanos, em comparação com os animais, essa questão é bastante complexa, né? esse desenvolvimento de, de você tirar dali da brincadeira para traduzir para a realidade é mais complexo do ser humano, por isso também que os nossos jogos são cada vez mais complexos. mas para os animais, é similar aos animais nesse sentido, porque para os animais não precisa ser tão complexo, eles têm a brincadeira, aquilo é traduzido na realidade dele. No ser humano é uma adaptação, não é necessariamente a realidade, mas ajuda a pensar. Como eu disse desde o início, sempre com moderação. Então, se você for pai ou for mãe, não se preocupe com brincar, com o seu filho estar brincando. É importante para a formação dele. É importante que na escola tenha os muitos, muitos, e dependendo da idade, só momentos de brincadeira. Porque esses são os momentos que vão permitir que ah, as crianças desenvolvam habilidades que serão necessárias de interpretação e de todas as outras que eu já citei ao longo desse vídeo, mas que serão necessárias para esta vida adulta, ou para uma melhor vida adulta. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte compartilha, manda para as pessoas que ainda estão assim, ah, mas meu filho não vê outra hora para brincar. Tem que ter a hora de brincar, sim, dependendo da idade, e tem que ter a hora de fazer as outras atividades que não são de brincadeiras. Mas quanto menor, de fato, ele só tem que brincar, tá? Então a gente precisa também discutir sobre isso. E também tem que ter a hora de jogar, sabe? É importante ter a hora de jogar. É importante ter a hora de descansar. E não precisa ser só para criança. nós adultos também precisamos disso. Os adolescentes também precisam disso. Compartilhe com outras pessoas, comentem aqui que jogos vocês é, gostam de, de praticar, né? O que, que vocês fazem para o lazer, o que, que vocês aprenderam a partir de jogos. Comenta aqui e vamos conversando sobre esse assunto. Beijo e boa semana, até semana que vem. Tchau!